Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está assistindo o processo acelerado de criação de uma arte digital que não foi feita em live dessa vez. Essa daqui eu fiz meio que por conta mesmo, era para ser alguma coisa mais rápida, eu queria só fazer um desenho mais acelerado, assim, menos, com, menos, com menos nível de comprometimento Eu queria fazer um fanartzinho aqui do novo design da Tona, que é a namorada do Crash Esse daí é, o, é como ela tá se apresentando no jogo Crash Bandicoot It's About Time, Crash Bandicoot 4, que saiu, eu tô jogando o jogo agora eu arrumei um tempinho pra fazer isso, tô gostando bastante, e é aquele negócio, essa Tona aqui é uma versão de um universo paralelo, mas ainda assim, é, tirando o, as justificativas narrativas do que tá acontecendo, a mudança na personagem é muito interessante, ela ainda retém as características, é, vamos dizer assim, é, físicas que a, a compunham originalmente, né? Se você lembra, a ideia original da personagem Tona, como namorada do Crash, é para ter ali uma brincadeira, né, uma referência junto com a, a Jessica Rabbit e o próprio uh, Roger Rabbit, né, que são ali um personagem, uma mulherona e um bichinho pequenininho, Era é meio que essa a vibe da... Da, da união desses dois personagens aqui pra dentro dessa história. O Crash todo né, tem uma conexão, né, tem esse, esse, essa intertextualidade com desenho animado. Né? As animaçõezinhas de morte do personagem achatado, da alminha voando pra fora do corpo. Muitas coisas do Crash foram inspiradas em cartoon clássico. E, querendo ou não, desde a Betty Boop, essa ideia de uma personagem mais gostosona é um negócio que é, é recorrente nesse universo. E aqui, né, tanto que era um problema que dentro do mercado japonês, por exemplo, a, a, a tona foi muito mal vista. Tanto que a, a, as pressões para que eles mudassem a personagem, né, deixassem ela menos apelativa, foram tão grandes né, que até, até de uma certa forma eles falaram, mano, vamos, vamos descartar ela. E faz a, a Coco, que é a personagem irmã do Crash, a gente muda o... o a ideia e vamos com isso, ao invés de ficar insistindo. Então é interessante ver uma, um retorno dela aqui agora, por mais que ela tivesse retornado nos remakes, com um pouquinho mais de, de personagem por trás dela, isso daqui é um, é um, é um retorno muito diferente pra personagem. Eu, eu gostei pra caramba, eu consegui já jogar com ela nesse trecho aqui que acabou saindo nos, nos, nos trailers, né, antes do jogo ser lançado, e ela de longe é muito mais... Poderosa do que o Crash e a Coco ou qualquer um dos, desses personagens jogáveis, né? Ela dá umas bicas, ela tem um gancho, é, é muito legal, é muito legal mesmo o que eles fizeram com a personagem. E, <risos> e fica, né, nesse trailerzinho, fica claro que tem um passado trágico aqui com relação uh, né, ao que aconteceu com o Crash e a Coco no universo dela, né? Aparentemente o Crash e a Coco morreu e é por isso que ela tá aí toda... Né, reconstruída. E eu gostei bastante dessa mudança na personagem. Queria fazer aqui a minha versão dela. E eu tô usando aqui novamente uma coisa que a gente já andou conversando aqui: que são as linhas guia de perspectiva. Para pelo menos me dar um pouquinho mais de ambientação com relação à disposição do personagem com uma relação de câmera, de altura de câmera, onde está a câmera, e como que esse personagem está sendo distorcido pela perspectiva individual de quem observa ali desse jeito. Pessoal, eu tenho uma notícia muito boa para dar, nesse vídeo aqui já eu já vou começar a dar essa notícia, que eu e o Lailton Souza estamos desenvolvendo um curso juntos sobre ilustração digital. A ideia é apresentar um monte desses fundamentos que às vezes é justamente o que tá faltando para você levar o seu a sua ilustra para um nível um pouquinho mais alto, para tudo ser um pouquinho mais conectado, porque faz muita diferença. Tem coisas pequenas que se você tiver aplicando com com consistência, com processo, com metodologia ali, o negócio vai longe. Então a gente vai tá montando esse conteúdo e um dos tópicos, né, que vai ter dentro desse curso de ilustração, é perspectiva. Porque a gente vê que é um fundamento que, às vezes, o pessoal não tem noção de como aplicar. E é isso que a gente quer fazer. A gente não quer só, tipo, composição é isso. E aí você fica, tá, como é que usa isso? Essa é a ideia. A gente vai demonstrar e explicar os fundamentos que a gente utiliza para fazer pintura digital e tudo isso. Se você já quer reservar o seu cupom de desconto Esse curso a gente tá fazendo ele para lançar esse ano Antes do final do ano a gente quer estar tá lançando ele aí Então se você quiser já reservar o seu cupom de desconto Já vai ser muito legal que a gente vai saber que você tem interesse A gente já vai preparar algumas coisas aí para isso Mais informações vão vir nos próximos vídeos aí Fique aguardando que vai ter coisa legal Esse vídeo aqui, né, essa, esse não é um bom exemplo de uma ilustração completa Mas é um bom exemplo da aplicação de alguns dos princípios Que a gente vai estar tá ensinando lá com muito mais detalhes indo realmente na minúcia ali do nosso processo, certo? Essa arte aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, a aceleração dela tá muito menos extrema do que algumas que a gente tem aqui no canal porque eu fiz este projeto em 50 minutos, né? Eu terminei esse desenho em 50 minutos. Isso me deixou pensando assim sobre tempo e, e de co como que você usa o seu tempo pra fazer uma ilustra, né? É... Você ainda experimenta muito ou você já tem um processo um pouquinho mais consolidado? Eu acho que isso é interessante pra gente pensar. Uma coisa que é muito comum naqueles, naquelas tabelinhas de comissões é variar o valor do seu trabalho, da sua arte, do, do seu tempo ali, também baseado na complexidade... Da finalização que você tá fazendo Você tem isso, você tem níveis diferentes de finalização De, de, de complexidade que você consegue trabalhar E quanto tempo você demora em média para fazer isso ou aquilo Eu acho que essa noção é muito boa para você conseguir se avaliar em questão de valores também Porque aí quando alguém joga uma ideia E quanto custa fazer não sei o quê, você não fica de perdidaço, sabe? Essa noção de normalmente para fazer um personagem com um estilo de finalização simples, de corpo inteiro, dentro desse negócio onde o design já tá pronto, uma hora talvez é algo que eu Hoje consiga fazer, esse número Certamente era maior Dois, três ou quatro anos atrás Mas poder ter essa noção eu acho que é algo muito bom, tem Ilustras que a gente fez aqui no canal, que são aqueles Que tem cenário, que tem Uma composição, que tem que criar O conceito dos personagens que vão estar ali dentro E tem mais de nove horas Dez horas, né, dentro de, um, de uma Arte só, e eu sou um cara que eu, eu, Me chamo de rápido E eu realmente não consigo ficar muito tempo dentro de uma ilustração só. Tem gente que fica meses dentro de uma arte só, eu não tenho essa paciência, nem essa disponibilidade, porque aqui no YouTube também, a minha ideia é fazer e trazer para vocês verem de alguma forma, e a aceleração não pode ser tão bizarramente extrema, então eu, eu sempre me limito ali, né, eu, eu sinto que eu tenho hoje, mais ou menos assim, artes que eu demoro uma hora, artes que eu demoro três horas e artes que eu demoro umas 9 horas. E elas são bem diferentes dentro da minha cabeça assim. E eu consigo planejar o que que eu quero fazer hoje, né? Pra até onde eu vou. Qual que é o nível de envolvimento que eu vou estar tá trazendo aqui. E acho que isso é legal. Você ter um pouco mais desse controle do como você tá trabalhando e fazendo essas coisas. Dominar estilos de finalização diferentes também é uma boa, sabe? Aqui eu tô assim, ó, eu não vou ficar pensando em transição de soft edge, hard edge, porque eu vou fazer tudo sem linha, sem contorno Eu tô pensando, como é que eu posso aprender a finalizar com contorno De um jeito que fica legal, de um jeito que vale a pena E é por isso que eu tenho estudado bastante no tradicional Nas últimas lives, se você tá acompanhando lá no canal da Twitch Você provavelmente já viu que eu tô fazendo bastante coisa diferente Com relação à, à finalização com linhas e tudo mais Porque eu quero aprender formas diferentes de trabalhar E dependendo do projeto, finalização com linha Ela não demora menos ou mais do que um trabalho pintado, né? Isso é uma coisa que a gente acaba fazendo de alguma maneira, né? Em alguma medida, a gente imagina que o, o trabalho com contorno ele é mais rápido do que um trabalho com pintura finalizada, cheia de transições e tudo mais, mas dependendo do projeto, isso não é verdade. E eu tava pensando também numa outra coisa. É, a gente tava vendo que alguns programas, eles contam o número de cliques que você dá pra finalizar uma pintura. Normalmente quando a gente vê aquela imagem cheia de rachuras desenhada tradicionalmente, a gente fala, nossa, que trabalho impossível de ser realizado. É, e aí quando a gente vê uma pintura digital, a gente às vezes não tem essa noção também, sabe, da, do, do tempo... Que aquilo leva, ou na verdade, quantos cliques você deu Porque necessariamente Num trabalho tradicional ou digital Que é rachurado, que ele é desenhado É, num tradicional, mais ainda, né Você sabe que cada uma daquelas Foi uma riscada Quanto tempo cada uma daqueles risquinhos Levou pra ser feito e, e como que aquilo aconteceu, né Um monte de risquinhos numa tela Assusta e parece um trabalho impossível de ser concluído Uma pintura digital, às vezes, você não tem essa noção Então parece ter sido mais fácil também essa, essas, essa... A forma como a gente percebe o esforço dentro de um trabalho É algo muito interessante Porque ele nem sempre reflete a verdade de quem estava produzindo aquilo É o que a gente comete, muitas vezes, com arte abstrata Eu também cometi isso recentemente numa live Que é tipo, arte abstrata, ah, não pode ser tão difícil, né? A gente faz isso com... Normalmente, a gente faz isso como? justamente na área em que a gente tem menos participação, em que a gente fez menos coisa, que a gente não tem experiência. Porque aí a gente fica para nossa imaginação supor o que é, o que não é. E a nossa imaginação, como você sabe, eu, eu confiro pouca... <risos> eu confiro pouco valor pra nossa imaginação. Ela é uma ferramenta muito boa, mas muitas vezes ela não é a coisa mais importante, né? Tem o, o mundo do desenho ele não é um mundo só das ideias ele também é um mundo de técnica, de conceitos de métodos, de fundamentos e de muita prática, muita muita prática, que é o que vai levar você a fazer alguma coisa com isso daí teve outras conversas muito legais que a gente teve em lives recentes que eu também quero trazer aqui pro canal talvez transformando em vídeo pra gente conversar sobre elas de uma forma mais sucinta tem muita gente que não tem o tempo pra sentar e assistir uma live de 4 horas, eu entendo isso e eu tô gostando de trazer conteúdos das lives que ocorrem na outra plataforma aqui pro canal também, eu acho que tá sendo algo realmente divertido, certo? Com esse desenho aí, eu quero que você reflita mais ou menos sobre esses assuntos também. Você consegue criar na sua cabeça uma distinção de quanto tempo eu levo pra fazer cada tipo de finalização e, e por que, que eu levo todo esse tempo dentro daquela finalização, né? Eu acho que isso é algo realmente importante. Você vai começar a ver com outros olhos é, o trabalho de outras pessoas também. É aquilo, o ponto que eu tava fazendo com a rachura no tradicional e a pintura digital é que, às vezes, esses dois trabalhos têm o mesmo número de clicadas ou de rabiscadas. sabe? Um projeto de pintura digital, às vezes, você passa Duas, três, quatro vezes em cima daquela mesma área. Fazendo outros detalhes e pinturas e, e, e coisas ali. Então, não deixa a aparência de um desenho te enganar sobre a complexidade dele. Mas tenha noção do tempo que você leva para fazer cada uma dessas coisas, certo? Vamos sair do mundo da imaginação e da, da, da suposição. E vamos fazer testes práticos, práticos, gravar. Gravar um processo de desenho, se você não fez isso ainda, é algo que ajuda muito a você ter noção de... Nossa, é assim que eu faço. Especialmente quando você acelera um pouco esse processo, você descobre muito rápido algumas coisas sobre o seu próprio método. Esse daqui foi um processo muito direto, onde eu um rascunho base pensando no grid, não explorei muitas outras possibilidades, peguei uma pose, basicamente a pose que ela já executava ali dentro do, dessa animação e eu só tentei botar tudo na minha visão, o meu ângulo, a minha perspectiva, fazendo ali do meu jeito. Eu gostei bastante do, do resultado. Foi um negócio assim, com menos ousadia, mas direto ao ponto. E acho que isso também é algo que vale a pena a gente estar tá desenvolvendo e pensando, né? Não é, não é só porque, né? Todo, cada desenho pode ter o seu objetivo. Nem tudo precisa ser a maior ilustração do mundo. E essa é a nossa tona, pessoal. Espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui. Espero que você tenha percebido algumas das coisas legais que a gente fez com perspectiva, alguns dos conselhos que eu tenha dado aqui hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Não deixe de me seguir nas outras redes de acompanhar as minhas lives que eu faço na outra plataforma, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou!